Bom, eu continuo caminhando para variar um pouco, né? Eu vou mostrar para vocês o sol. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o sol. Olha o sol. O sol, espero ter conseguido mostrar, é maravilhoso, né? É, esse é o sol, mas eu vou mostrar para vocês outras coisas belas, porque eu ainda vou contaminar esse mundo com coisas muito belas, quer a gente queira ou não. Por exemplo, as árvores. Eu não sei se dá para ver a paisagem que está aqui atrás, mas eu vou tentar mostrar também. E vamos continuar andando. <risos> continuar andando é fundamental, né? Esse caminho aqui eu já fiz inúmeras vezes. Mas eu acho que é assim mesmo. Você vai. Para você aprender algo, você tem que, que fazer várias vezes, porque é o que esse corpo físico solicita. Né? Deixa eu só mudar de mão, porque a minha, essa minha mão aqui já está um pouco cansada. Aí vamos para cá agora. Eu espero que eu esteja nítido. Né? Lá vou eu. As árvores aqui, as plantas, eu preciso mostrar para vocês as folhas que estão aqui atrás brilhando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não sei se dá para ver o brilho delas, mas sabe aquele momento da clorofila em que a árvore está pegando o sol e trabalhando com ele em perfeita harmonia? E. Então. Nossa, já... Nossa, acabei de ver uma minhoca aqui que tem mais de um palmo de tamanho. Eu não vou poder mostrar, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Vinha vindo um carro, infelizmente passou em cima dela. Quando algum animal é machucado, alguma pessoa, alguma coisa, qualquer ser vivo, isso me dá um, uma, uma necessidade interna, sabe? De tentar fazer alguma coisa por eles. É sempre assim. Isso é uma questão minha. Talvez eu tenha que resolver, né? Algum dia, mas eu me preocupo com isso, Ô oh, gás, olha.